Espírito Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje, né, trazendo mais uma reharmonização. Essa daqui eu fiz pro Instagram. Eu tive que assistir o vídeo para lembrar o que eu toquei. <risos> Bom. O objetivo desse vídeo é passar o arranjo e não explicar a rearmonização, tá? Essa explicação da rearmonização, eu vou fazer uma aula específica para dentro do curso de teclado online para os meus alunos. Inclusive, é, o aluno do curso que precisar dessa cifra, ela já está pronta, tá? Aí eu vou, depois vou fazer só uma aula para o curso explicando como eu pensei para criar esse arranjo, tá? É, usei aqui técnicas passadas pelo meu professor, né? Lucas Canieri, tá? do Nilson online né um abraço aí para você Lucas então são técnicas que eu já tinha estudado né de subsync e tudo mais mais algumas técnicas né que eu tenho aprendido com o Lucas Canieri tá então eu juntei tudo e fiz essa reharmonização apenas para tocar lá no Instagram lá por diversão o pessoal vive me pedindo essa harmonia então eu fiz ela aqui tá bom não esquece então de deixar o seu like se inscrever no canal Ok e comentar no vídeo aí de onde está assistindo esse vídeo tá bom Bom, música que está em Lá menor, né? A harmonia básica aí, tá bom? E a gente vai aí dar uma olhada nos acordes dessa harmonia. Então, papel e caneta na mão e vamos lá, hein? Bom, primeiro acorde é o Mi, tá? Com sétima, nona aumentada, décima terceira bemol, né? A décima terceira bemol, gente, ela é a mesma da quinta aumentada, tá? Beleza? bastante usado esse acorde aqui, bem comum aí no meio dos blequeiros aí, dos tocadores de black music, tá bom? Aí, o Eu Navegarei, eu fiz aqui um Dó menor com baixo em Si bemol, tá ó, tá vendo aí? O que que é isso aqui? É um sub-5, tá? É, não vou explicar da onde vem esse sub-5, eu vou deixar apenas para explicação dentro do curso. Então, é um Dó menor, com baixo em si bemol, tá bom? É, e aí eu fiz aqui. Tá, ó. Peguei aqui, ó. Eu navegar. Beleza? Então, ó. Fez aqui. Eu navegar. Tá bom? Vou tocar devagar. Eu navegarei. Beleza? Isso aqui é um lá menor. Com sétima e nona, Tá? E aí agora eu vou jogar aqui no oceano Um Si bemol com baixinho em Dó Beleza? E de novo O Dó menor com Si bemol Tá? Então, ó Vai ficar Eu navegarei Beleza? Aí você pode fazer da, da, da, Nota de passagem, né? No oceano do espírito Beleza? Dá uma olhada nesses acordes, tá? Então, voltando: O Mi aqui Ele é um dominante, né? Pra cair no Lá menor. Só que entre ele e o Lá menor eu joguei esse Sub 5. Beleza? Fiz uma. Que era pra combinar com a melodia, Mas por causa disso, né? Eu beleza? Aí, o que que eu fiz? Tá? É, eu joguei. Como é que eu posso explicar? sub 5 para sub 5 tá então seria um sub 5 aqui para cair no, no outro acorde só que antes de chegar nele eu joguei um acorde de aproximação aqui, aqui ó o sub 5 eu usei o si bemol com baixo em dó como sub 5 tá que dá para usar usei esse que eu tinha usado como sub 5 lá no começo agora como acorde de aproximação e aí, na harmonia original da música né, Ia ser um no Oceano do Espírito Ia ser um Sol, né? Pra não jogar Sol com Si Tá? Que já ia ficar legal Eu joguei Sol com Sétima Maior Com Baixo em Si Tá? Tem esse cluster aqui Tá? Beleza? E aí aqui Na mão direita Um Si menor, tá? Então esse aqui é sub-5 desse E esse aqui é um acorde de aproximação desse tá entendendo a complexibilidade da coisa? Então vamos lá ó. Eu navegarei No oceano do Espírito Beleza? Deixa eu ver onde que eu parei Eu tive que escrever aqui porque... <risos> Aí agora Vai vir aqui um outro sub 5, tá? E ali adora. Esse aqui é um sub 5 pra cair em Fá com sétima maior, tá? Tá vendo? Então, ó. É no oceano do espírito. E ali adora. Sempre quando eu vou fazer a escalinha, eu tô pensando na melodia. Tá? Não tô dizendo que eu tô tocando a mesma nota da melodia, tá? Entenda. Eu só tô pensando é, no caminho melódico, tá? Isso aqui não tem nada a ver, ó. E ali, adorar no casa, tá? Se você for, for pensar em melodia. Mas como eu estou pensando em arranjo, casa, ó. Tá? Vamos de novo, ó. Eu navegarei, beleza? Aí fez aqui, né? No oceano do Espírito. Aí ó, a ideia da melodia, ó. e ali, adora, e ali, adora, e. aí agora aqui, eu fui caindo de acorde em acorde cromaticamente, tá? Pensando na ideia de sub-5, só que eu usei todos os acordes da mesma família, eu fui descendo cromaticamente, então fiz, e ali, adora, e. beleza? Entender então aqui os acordes tá E ali adorarei, aí eu fiz ó. Isso aqui é Ré com baixo em Mi tá. Se você for olhar ó, é Ré com baixo em Mi, ok? Só que aí a gente você tem que estudar né? Quem estuda tem que saber inverter também os acordes né? Então ó, e fui descendo cromaticamente, tá vendo? Então ó, Ré com baixo em Mi. Dó sustenido com baixo em Ré sustenido, tá vendo? E finalizo no Dó com baixo em Ré, tá? Então, vamos lá. E ali adorarei. Beleza? Ao Deus do meu amor. Agora, aqui no dominante, é, eu fiz uma ideia aqui que se chama estruturas superiores, tá? Também não, não vai dar para explicar aqui o conceito, só vou mostrar, ó. Então fiz, ó. O que, que é? Baixo em Mi, tá? Ré, Dó sustenido, Dó, Si. Vai descendo cromaticamente. Si bemol. E aí eu caí no Dó aqui, tá? Beleza? Então ficou, ó. É, Ao Deus do meu amor. Beleza? Pegou aí, anotou, né? Ok? Vamos para a parte do espírito, porque é um, uma rearmonização bem, bem curtinha, né? Espírito, espírito, Lá menor, sétima e nona. Que desce como for. Olha que interessante. Eu não queria do Lá menor e para o Sol. Como fogo, então eu fiz o que? Joguei aqui é, um acorde relativo. tá? Só que aí se eu jogasse o Mi menor, ia ficar muito né. Aí eu joguei um Mi Sus, tá? Beleza? Então isso também é arranjo, né? Então ó, espírito, espírito que desce como fogo, beleza? Vem como em Pentecostes Era pra cair no Fá Eu joguei aqui o Fá com sétima maior Com baixo em Lá Ok? Cortesia aí do professor Lucas Canieri <risos> Esse acorde aqui é dele, tá? E enche Mi de novo É isso aqui, ó Mi, Mi Ré com baixo em Mi Vou tocar de novo, Espírito, Espírito, que desce como for, beleza, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. até aqui agora eu vou jogar aquele primeiro sub-5 para cair no lá menor espírito dó menor com baixo em si bemol espírito espírito beleza aí aquele outro sub-5 lá dessa vez eu não vou jogar tantos acordes eu vou fazer aqui, que desce como fogo tá ó si bemol com baixo em dó sol com sétima maior e nona com baixo em si beleza então vamos tocar Espírito, Espírito Que desce como fogo Beleza? Aí agora vem como Pentecostes Aqui vem como Pente Como Pente Beleza? Mi com baixo em Fá sustenido Cai no Fá com sétima então vamos lá Vem como em Pentecostes Cai no Ré menor com décima primeira E enche Mi de novo Aqui é Mi tá? Isso aqui é Dó sustenido com baixo em Mi Dó com baixo em Mi Ok Eu navegarei pesada aí tá cuidado use com moderação entendeu aqui a ideia é mais você trabalhar o estudo de harmonia tá se você quiser se aprofundar nesse assunto tá eu aconselho você pesquisar aí quem é lucas canieri tá é, ele vai comentar aqui com certeza tá bom e eu vou fazer uma explicação detalhada tá lá dentro do curso de teclado online então, vai ser uma aula exclusiva sobre essa harmonia para os alunos do módulo 3, módulo 4, tá bom? E módulo 5. Vou fazer uma aula detalhada, explicando tintim por tintim, como que eu pensei, como que foi, como que não foi e tudo mais. É, e talvez eu faça até um PDF exclusivo, tal, tá, bonitinho, explicando sobre isso. Depois eu pego outras reharmonizações que eu joguei lá no Instagram, tá? E faça vídeos aqui. E depois aulas para dentro do curso, tá bom? Não esquece de comentar abaixo do vídeo aí. Hein? E você que é aluno, que quer essa cifra, me chama lá no, no WhatsApp, que aí eu passo para vocês, tá bom? Um abraço para você até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!